Pra você que não tá ligado, aqui no Minecraft Utopia, aconteceu uma coisa horrível. Roubaram o banco da cidade. E agora tudo mudou. A cidade parece um lugar perigoso, sem lei, sem dono. E é por isso que eu decidi ficar mais forte. Pra poder proteger a mim e aos meus interesses. E se você quer saber como eu fiz isso e qual é o meu objetivo final, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva que o vídeo tá muito pânico. Hoje eu vou começar o meu dia logo de motoca indo pra cidade. Primeiramente, antes de tudo, bom dia pra todo mundo. Se bem que de bom não tem nada. Eu vou explicar. Por quê? Deixa eu só dar um grauzinho aqui ó e vamos para cidade até pegar os papéis aqui que eu preciso tirar algumas fotos para você que não tá entendendo isso daqui é literalmente uma mega promoção o um hamburgão tão real promoção em si obviamente é boa vou comprar mas o problema é ela tá na loja do delete na loja da Poki, na loja do biel nos correios no meu portal na loja de artefatos e o pior de todos que é no banco é como se por mais que tivesse todos esses policiais aqui a delegacia esse detetive e aquele xerife eles estivessem pesquisando tudo sobre o roubo do banco. É como se eles tivessem parado de cuidar da cidade quando tivesse isso. Eu não sei se isso é o jeito da cidade punir a gente por ter sido maldoso e roubado o banco, mas que todo mundo tá sofrendo com isso. Eu tenho certeza e as pessoas más estão se aproveitando disso. Eu vou até guardar minha boy de Flamingo para garantir. Na realidade, eu vou até pegar minha moto. Eu acho que não é uma boa continuar largando minha moto pela cidade, como eu sempre faço, não é mais seguro como antes. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que agora na delegacia a gente tem policiais. Oh, boa tarde. Eu eu quero dar uma olhada nisso. O engraçado é que se puderam ver pela primeira vez em dias. A cidade está populosa. O povo tá na cidade. Isso que é o mais estranho e ah, oi. Uh, dá licença. Tudo bom? Olá, como posso ajudar? Se tiver algo para denunciar, basta me avisar. Estão colocando placa de loja propaganda por toda a cidade, fazendo lojas ilegais, roubaram o banco e não estão nem aí. A cidade está correndo perigo. Você conhece minha prima Poki? É como eu disse. Parece que o povo não tá ligando muito para resolver os problemas que ah, Papo esse, eu vou tirar uma foto disso também. Essa policial de é meio, meio, meio da cuca, né, mano? E isso só deixa mais claro que a cada dia que passa eu preciso urgentemente ficar mais forte. Eu vou atrás disso hoje, mano. Olha a loja do house, como tá? Eu vou tirar foto de tudo, por sinal, como a loja é da bruxa que é a loja de artefatos está para fechar. Eu quero tirar uma última foto, sabe, para ter de lembrança. Bom, mas uma coisa é fato: ele anunciou até não poder mais, mega promoção, hamburgão, um real. Eu vou comprar, né? Querendo ou não, eu tô precisando de. Comida, então, hamburgão por um conto, tá ótimo. Pronto, comprei dois packs de hamburgão suspeito. Agora vamos sair daqui o quanto antes. Peraí, na realidade, antes de sair daqui, eu quero fazer uma coisa. Eu separei aqui três câmeras, escondi ela bem aqui. Deixa eu testar. Ah, dá para eu ver tudo aqui ó bem escondidinho, né? Boa, boa, boa. Tá, a outra eu vou colocar no lugar mais visível. Pronto, ali mesmo. E ó, eu já até consigo ver com ela aqui. Dá licença, propaganda. A última ai, aqui bem escondida. Basicamente consigo ter visão do portal aqui sem ninguém saber. Já que tá rolando a sonda de perigo, eu tenho como filmar as minhas lojas para me proteger. Eu acho que é uma ideia boa. né? Nunca se sabe quando alguém vai tentar roubar alguma coisa aqui. né? Enfim, vamos para casa. De qualquer forma, para quem não tá ligado no último vídeo, a gente fez uma coisa muito legal que basicamente eu criei essa espada de dano infinito. Essa espada, basicamente, ela tem o poder de absorver tudo que eu matava. Ó, Vamos supor assim. Uh... Vamos dizer que se eu matar 500 zumbis, eu vou ganhar um bônus de 15 de dano. Então a gente tem 15 e a minha espada por padrão já tem 5 de dano. Então 15 mais 5 dá 20. Então a partir daí, a minha espada vai dar 20 de dano automaticamente, derrotando um zumbi num hit só. Muito legal, né? O único problema dessa espada é a durabilidade dela. Olha que horrível. E assim, tem uma solução para ela. Eu consigo deixar ela inquebrável. Porém, de todos os itens que ela vai usar, o mais complicado é o seguinte. Eu preciso ter inquebrável 5 e bafo do dragão. Dragão. aparentemente, bafo do dragão só dá para conseguir com o mod das abelhas. Eu sei que o house que mexer com esse mod, então eu vou trocar uma ideia com ele. Mas por enquanto, vamos atrás do inquebrável 5. Para fazer ele, eu preciso basicamente pegar obsidian derretida, que é isso daqui, e fazer esses painéis. Literalmente, esses daqui que eu tô fazendo. E depois que eu tiver esses painéis prontos, é só jogar a pepita de ferro em cima. O problema é que vai demorar um pouquinho para fazer muito mesmo. <risos> então, só para não me entediar, eu vou fazer alguns. Eu vou pegar 24 que é o suficiente para fazer o nível 1. Vamos fazer meio pack. Pronto, derretei ferro. E agora o que eu tenho que fazer é literalmente pegar o painel de obsidian e jogar ferro. Assim, a parte boa é que o ferro é bem mais rápido, né? Como vocês podem ver. Prontinho, a gente vem nessa bigorna aqui, bota a nossa espada e os upgrades de ferro. A gente vai ter durabilidade 1. Um. Não é tipo, uau, mas já é um começo, né? E vamos começar a durabilidade 2 também. Com o tempo, a gente vai fazendo mais. Aproveitando essa onda de reparos que a gente está fazendo, a nossa mochila está lotada e eu preciso de mais espaço para guardar minha. Câmera, minha boy de Flamingo, meu charme e até o meu controle de câmera. Vamos fazer um upgrade para nossa mochila. Vamos adicionar um bolso pequeno para ela. A gente só vai precisar de linha e corinho. A gente tem tudo. Olha como é fácil. A gente vem aqui nessa mesa bonitinha. Coloca uma tesoura, a linha, o couro e pega esse couro especial. A gente esquenta ele e coloca ele aqui com uma barrinha de ferro. Temos um bolso pequeno. A gente coloca ele junto com a nossa mochila e prontinho. E ó, ganhamos até uma conquista. E ó, ganhamos. Três espaços, Cabe a nossa câmera, a nossa boia de Flamingo e o nosso monitor para espionar a nossa câmera. Por sinal, pegar no álbum aqui, guardar todas essas fotos que eu tirei hoje. Vamos fazer mais bolsos, mais um bolso e mais dois bolsos. Agora vamos fazer um bolso médio só para testar como que funciona. Essa é a nossa bolsa atual com três linhas. Agora a gente tem um bolso médio nela que já adicionou seis de uma vez. Dá para guardar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. As nossas ferramentas e a nossa parte. Olha só quanta coisa a gente conseguiu guardar na nossa nova mochila. Valeu muito a pena. Enquanto isso aqui tá indo ainda, mas vai demorar. Beleza, se passou um tempinho até que legal e agora a gente fez tudo. Eu acho que bem mais do que devia, mas o que importa a nossa espada está com durabilidade 2. 3 e para a gente poder colocar a durabilidade 4 ou 5, a gente vai precisar fazer com que a nossa espada passe os limites naturais dela. Essa cabeça de zumbi vai ajudar muito e pronto, livre pena. Sempre que a gente coloca um livre pena, uma cabeça de zumbi ou alguns outros itens especiais que tem aqui nesse mod, a gente libera mais um upgrade na nossa espada, fazendo a gente poder ir até durabilidade 4 e agora subir um pouquinho mais e ir até durabilidade 5 mais que isso não tem, é só o inquebrável, mas a gente vai ter que falar com o house depois sobre isso, e sobrou um montão de upgrade no final né, vamos guardar, agora o negócio é, teoricamente eu posso matar os zumbis, sem que a durabilidade da nossa espada desça, vamos testar com uma coisa boba, por exemplo Ó, logo aqui debaixo da nossa casa a gente tem esse spawner, teoricamente não tem nada que impeça de nascer mobs daqui né, então, ah o bicho de chorona será que ela atrapalha nisso, tirei tudo agora, vamos ver se nasce, eu acho que esse spawner tá quebrado, ele não funciona, vamos andar nessa. Cavernas e vamos achar algo novo. Beleza, achei dois spawners de aranha juntos. Tá, eu esqueci que eu estava sem armadura. Vou embora. Corre, corre! Mas só com essas poucas aranhas que eu matei, a nossa durabilidade desceu só 9. Sendo que a gente matou 12 aranhas. E nenhuma aranha morre com um hit só. E nosso bônus já tá em 0,94. Então o nosso dano já tá praticamente em 6. Alguma coisa. Tá funcionando, eu tô falando. Porém, não é nisso que a gente vai focar hoje, não. Beleza. Agora que a gente tem tudo isso aqui pronto, a gente precisa focar em nos tornar o mais forte desse servidor. Eu preciso dominar esse servidor urgente. E vamos aproveitar que tá de noite, olha só, tá de noite. Eita, quebrei minha casa. Bom, de qualquer forma, como vocês podem ver, eu tenho só uma calça, simplesmente eu só tenho uma calça. Vou fazer um capacete, uma bota e um peitoral. Armadura completa. Agora vamos sair caçar, porque para você que não tá ligado, aqui no Minecraft Utopia, durante a noite existe uma chance de spawnar bosses. Na realidade, a qualquer momento pode nascer, mas é mais comum durante a noite. Mas esses bosses são basicamente mobs normais do no Minecraft, porém com armaduras extremamente encantadas. Sempre que eu derrotar um boss, alguma coisa vai dropar. Como por exemplo, essa calça de ferro mítica que eu dropei, que tem proteção 5, remendo e é indestrutível. Fora que ela me dá mais dois corações. O meu plano para me tornar mais forte é arrumar mais armaduras dessas. Eu obviamente posso sempre fazer alguns esqueminhas com os mods para melhorar elas e deixar elas melhores ainda. Mas a priori, eu só preciso arrumar elas, porque eu preciso melhorar tanto a minha espada quanto ela depois. E só assim eu vou me tornar mais forte. E ó, chegando aqui na base do delete, Estamos vendo o primeiro boss. É basicamente um mob que nasce com alguma coisa especial. No caso, aqui é um, um zumbi que nasceu com um ferro encantado. Já que a nossa espada não tem uma durabilidade boa. E ela ainda não está tão forte. Eu vou utilizar o espadão para derrotar ele. Boa! dropou uma bota, uma calça e uma espada. Tudo era ruim. Exceto a espada? Essa é uma espada de vampiro. Basicamente, além de vir com a fiação 6. Ela tem dano de fogo, dano de gelo e roubo de vida. Por mais que ela seja uma espada de ferro, atualmente ela é até melhor que essa espada aqui. Obviamente, essa aqui pode melhorar infinitamente e essa daqui não. Porém, por agora, vamos utilizar essa. Agora é só a gente achar outros bosses. Então, lajota procura, lajota procura, eu não vou achar nunca. Opa, e aí, camarada? Não vai nem se mexer? Agora que ele decidiu me atacar, ele ficou rápido, né? Nossa, mas eu dou tanto gelo quanto fogo nele ao mesmo tempo que ele não consegue me atacar. Olha, posso. Caraca, essa espada é boa. Dropamos um capacete raro que me dá mais ponto de armadura. Basicamente, além de proteção 6. Já é melhor que meu capacete de diamante, então tchau. Porém, ele não me dá vida extra, então ainda não é o que eu quero. Vamos continuar nossa procura. Essa espada é boa. Oh, oi, nossa, não precisei nem andar. Ah, não, ele tem um arco. Meu Deus, que sorte! Se ele fosse um zumbi de diamante na né, derita, com certeza aquela única flecha teria me matado em um hit. Bom, a gente conseguiu uma bota e ela nos dá mais vida. Na realidade, o único problema é que essa bota é uma porcaria. O encantamento dela é horrível. Mas nossa vida já vai aumentar, como vocês podem ver. Aí, ó, tá subindo. Agora tá ficando de dia, né? Então vamos só esperar ficar de noite de novo e a gente sai caçar mais. Gente do céu, nasceu aqui na cidade! Ele atacou o cara da SWAT! Ele matou o cara da SWAT! Mano, esse aqui não é qualquer. Eu vou derrotar ele. Calma, se você for lá, não vou atrás. Hã? Eu tiro uma foto do defunto. Aconteceu isso, ah, mas tem outra ali, pelo menos. Tá bom. O que dropou? O uh, dropou um escudo. Isso é legal. Eu não ia pegar um escudo, mas na real eu acho que o escudo é bem útil para não acabar igual esse cara aqui. Se bem que ele voltou à vida, né? Mas, bom, vamos, vamos matar aquele que estava no Nether então. Boa e ó, conseguimos o arco que tem de velocidade 59. Como funciona isso? Ah, se coloca o arco na mão, eu fico mais rápido. Legal. Ó, oh, dropou outro escudo. Oh, bota, tá melhor, mas ainda não tá aquelas coisas. Beleza, v vamos continuar nossa procura. A parte boa é que agora quando eu coloco esse arco na mão por algum motivo que eu não entendo, eu fico extremamente rápido. Ah, então para achar essa mão estreada por aí vai ficar bem mais fácil, né? Agora só vai procurar. Ótimo ali, o de diamante brota. Tá, eu vou me aproveitar que ele tá lerdo e vou ver com ralar ele aqui, porque senão ele vai me matar. Mano, olha como ele é mais forte. Estou falando que o diamante é bom que, por favor, não dropa o escudo, né? Meu Deus. Foi! Conseguimos uma calça, que honestamente não é boa. Um capacete de diamante com proteção 7, respiração 6, proteção contra explosões 7, e indestrutível e mais 3 de vida máxima. Fora esses outros negócios. Vamos testar? Como é que é os para lá e ver? Mano, tá começando a ficar bom isso aqui, né? Vamos continuar nossa procura. Achei um na frente da delegacia e tá ficando de dia. E esse aqui é dos bãos. É dos esse aqui. Então bora. Ele é maior que o mob normal? Ele parece ser maior do que eu, olha. Tá. Pra ele ser maior... Derrotamos. Boa. Outro por tudo temos um capacete que dá vida máxima 4. Ele dá mais vida máxima do que o meu capacete atual. Por ele é mais fraco. Vou deixar ele na lista do Talvez. Já o resto não é muito bom, não. Engraçado que o nome dele é a puxa Bom, vamos esperar mais uma noite, porque a única coisa que a gente não tem que dar vida extra até agora é um peitoral. Tá ficando de dia e eu achei o boss que eu precisava. O único problema é que tem dois será que eu consigo botar para brigar aqui. Vai, vai, vai. Boa! Não vamos brigar. Peraí, cadê o outro ou? Oh, oh. I... Morre! Boa! É, Ele trocou coisa ruim. Tá, eu vou esperar só mais uma noite. Ai, que isso? Esqueleto com espada. Vem então, esqueleto. Vem então. Lá, JPVP aqui, o ganhador do FC. Yo! Ó, nem ela. Nem ela. Nem ela. Trocou coisa ruim. Ah, oi. Dois é bem paia. mas oh, não foi o que, que ele achou o último também? Acho que aqui é nasce mais, talvez. Não sei. Bom, esse daqui tá com o petróleo encantado, então acredito eu que vai dar um petróleo bom para nós, né? E boa, não é o melhor peitoral do mundo, mas ele já tem proteção 4 e mais 1.8 de vida. Agora, com isso, ah não é não. um ponto de vida, não. 1.8 um de, de armadura, me enganei, <risos> mas com isso já temos um peitoral encantado. Então acredito eu que já estamos muito forte. Eu acho que esse provavelmente devo ser o player mais forte do servidor. Eu só preciso melhorar ainda mais as minhas duas novas espadas agora para ninguém ser capaz de me derrotar e eu poder seguir os meus planos. Agora eu só preciso esperar a cidade de renascer amanhã.